Eu tenho muito orgulho de ser de Maceió, de ser alagoana e ter originalmente um sotaque de Alagoas. Eu nunca fui vítima por causa do sotaque, mas o meu filho foi. E dói, né? Dói, especialmente quando é com filho. Nossa senhora! Na verdade, eu nem queria fazer televisão. Eu queria fazer jornalismo de moda. Nunca trabalhei com moda. <risos> eu assistia, então, aos jornais e ficava imitando as apresentadoras de rede pra amenizar o sotaque. E nas minhas férias eu vinha pra São Paulo ou eu ia pro Rio de Janeiro pra fazer network mesmo, eu chegava, oi gente, vim fazer uma visita eu sou Michele de Maceió você me pergunta se eu terei saudade óbvio que eu terei saudade, tem uma coisa que eu já tentei me desfazer, mas eu olho e eu falo assim, ai ah, eu ocupo espaço ai ah, eu só ia pra lugar desgraça, de mas não consegui, exatamente por isso, que são essas galas. <risos> eu adoro cacto até quando você falou da Juliette, aí a Juliette chegou no BBB falando de cacto, eu falei nossa, eu sempre tive cacto e se eu quero advogar, olha, vou dizer que eu quero sim, viu? é maravilhosa, eu adoro as brincadeiras que o pessoal faz assim. Me sinto muito lisonjeada. Vocês viram aí já que essa conversa com a Michelle foi muito bacana. Ela que nem todo mundo sabe. Não é de São Paulo, ela não tem sotaque, mas ela é alagoana, alagoana de Maceió, nascida no dia 18 de agosto de 1979. E está aqui hoje, aceitou o nosso convite. Michele, muitíssimo obrigada, fico muito feliz de você abrir o seu baú de recordações para a gente. Ô, oh, obrigada a você, carinho imenso por você, admiração pelo seu trabalho, muito feliz com esse convite, e mais feliz ainda de poder mostrar um pouquinho aqui do que, que eu tenho. Gostoso, né? Você gosta de guardar é, recordações, tem coisinhas especiais que você não se desfaz, que contam a sua história? É um problema, né, Lô? Porque, assim, às vezes eu abro o armário e falo, meu Deus do céu, eu preciso me desfazer disso, preciso me desapegar. Aí eu olho para aquilo e penso, nossa, mas tem um valor sentimental ali. E aí algumas coisas não dá. Elas são impossíveis de passarem adiante. Aí é meio difícil. Aí eu fico com. Sei, bem, aí, ocupando, como é. ocupando, Sei bem como é. Sei bem como é. É, sei bem como é, mas eu acho muito gostoso quando a gente, justamente, vai remexer e vem aquelas lembranças todas maravilhosas de tanta coisa bacana e bonita que a gente já viveu. E é isso que a gente quer conhecer hoje aqui, nesse seu fundo do baú. Você sabe que eu sempre, obviamente, pesquiso antes de, de começar a entrevista, eu vou lá, pesquiso o entrevistado. O grande assunto, quando uh, se fala atualmente em você, Michele, nós estamos em 2022, é a sua saída da Globo. E eu vi em entrevistas que você falou que isso é uma coisa que já vinha sendo pensada há muito tempo, não aconteceu é, logo por causa do Carnaval, porque a saída foi logo depois do Carnaval. Mas, enfim, essa é uma pergunta ainda constante. Você já cansou de responder? Não, imagina, Lu, eu sei que eu vou ficar respondendo isso por muito tempo, porque as pessoas têm um carinho grande pela Globo, né? E, e ficam pensando, e por nossa, você? por que, que você saiu? É, mas por que, que você saiu? Você estava indo tão bem ali, por quê? O que, que aconteceu? Já era um caminho natural mesmo, desde 2018 eu já estava pensando nisso, porque eu comecei a vislumbrar outros, outras coisas que eu gostaria de fazer, outros formatos que eu gostaria de explorar, como por exemplo esse aqui, que você está fazendo já há um tempo e muito bem, e, e eu pensei, por que, que eu não posso experimentar essas outras coisas? E aí eu vi, fui caminhando né, dentro da emissora, fui crescendo, mas chegou num determinado momento em que eu analisei todas as, as possibilidades e eu vi que olha, não tem lá nada muito interessante para mim, então eu acho que este é o momento efetivamente de eu tomar as rédeas e mudar o meu caminho como eu já vinha amadurecendo na minha cabeça, e foi isso que eu fiz. Eu acho que talvez tenha sido meio inesperado é, para as pessoas, porque foi, como eu disse, logo depois do carnaval, em que você teve um grande destaque. Estamos aqui, Michele Barros... E Chico Pinheiro, juntinhos com vocês aqui nessa noite especialíssima, Especialista. né, Chico? Então, acho que talvez isso tenha chocado as pessoas e feito com que elas relacionassem a sua saída ao carnaval, etc e tal. Pode sim ter tido uma relação mesmo mas eu pensei exatamente, olha, eu acho que talvez seja melhor sair agora, em que eu estou muito bem é, posicionada, colocada e vista pelas pessoas, porque a repercussão vai ser legal, porque as pessoas vão sentir saudade, porque vai ser legal ser lembrada por este trabalho, que foi o último, que foi o marcante, então eu acho que é melhor quando você decide mudar ou decide, enfim, sair no auge, enfim, numa posição legal, para que as pessoas lembrem de você. E você é bem estratégica na sua carreira, né? Você tem essa coisa de pensar adiante, no próximo passo, né? Completamente. Eu, a vida inteira eu tracei objetivos. E me dá um desespero imaginar que eu não terei um objetivo ou que o objetivo a ser alcançado não é mais aquele ou, ou se tornou desinteressante para mim. E aí eu, é, é importante que eu trace um novo objetivo e, e vá galgando para atingi-lo. Eu sempre fiz isso. Quando eu decidi fazer jornalismo, na verdade eu nem queria fazer televisão. Eu queria fazer jornalismo de moda. Nunca trabalhei com moda. Olha. <risos> e quando eu entrei na televisão, que eu comecei a fazer, eu falei, bom, eu quero estar em São Paulo no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, para ele estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu preciso fazer algumas coisas que me deixem universais. Assim. Uma das coisas foi eu começar a trabalhar o meu sotaque. Eu nunca tive muito forte, mas eu tinha. Se eu falar com alguém de Maceió, ele vai vir mas eu sou meio influenciável, se eu falar com alguém de Minas eu vou estar arrastando um sotaque mineiro, com um carioca eu vou junto também, eu sou meio maria vai com as outras nesse sentido. <risos> <risos> mas é, eu assistia então aos jornais e ficava imitando as apresentadoras de rede é, para amenizar o sotaque e foi funcionando, deu certo. Ninguém nunca me pediu para fazer isso, as pessoas perguntam, ah, mas pediram? Não, nunca me pediram, é que eu achei que me deixando mais, mais neutra. neutra, seria mais fácil me adaptar em qualquer coisa. O outro passo foi, bom, é, para eu conseguir um posto nacionalmente eu preciso ser vista. Eu era apresentadora, né? Enfim, dos passos da carreira que eu fui, eu fui apresentadora do Telejornal Local lá, da afiliada da Globo. Agora sim, a gente vai falar ao vivo com a repórter Eliara Nogueira sobre o problema aí da falta de ciclovias aqui na capital lagoana, em Manceió. E aí eu falei: eu preciso fazer reportagem nacional, hum. porque senão nunca ninguém vai me ver lá fora. E aí eu passava o dia inteiro trabalhando. Eu entrava de manhã, editava, apresentava o jornal, depois eu ia para a externa para fazer as wow. reportagens e tinha hora eu lembro de um dia que eu fiz uma um acidente horroroso numa estrada lá no interior de Alagoas e eu tive que fazer esse vídeo para o Jornal da Globo então eu saí da TV mais ou menos duas da manhã e no outro dia eu tinha que estar de volta a oito para poder começar o outro dia de trabalho então durante muito tempo foi assim e nas minhas férias eu vinha para São Paulo ou ia para o Rio de Janeiro é, para fazer network mesmo, eu chegava, oi gente, vim fazer uma visita, eu sou Michele de Maceió, tudo bem? Você lembra? Eu fiz aquela reportagem para esse jornal, e aí eu comecei a conhecer as pessoas. Num encontro nacional que teve, do, do Jornal Nacional, o chefe de reportagem de São Paulo falou, oh, Michele, você é tão boa, você não quer vir para São Paulo? Eu falei, ontem, quando? Uh -huh. Já estou indo. É. É o e tal da história: mundo quem mundo. não é visto não é lembrado, né? E você é, olha, determinada mesmo, determinada, como dizem também, nunca foi sorte, né, Michele? Não, nunca as pessoas acham que, que tem muito, ah, é sorte e tal. Só a gente sabe, né? O que, que cada uma fez para o que cada um de nós, quem está assistindo também, fez para na sua caminhada, na sua trajetória, para chegar aonde está. Né? E, então, os passos são árduos, nunca é com sorte, é com muito trabalho, você tem que ter o talento, mas tem que ter trabalho também. É verdade, a sorte também ajuda, mas nunca é só a, a sorte. Essa <risos> sotaque me fez lembrar uma polêmica recente que teve com a Juliette, que contou que foi convidada para fazer um teste para uma dublagem de um filme, e que quando chegou e começou, a falar com o sotaque dela, bastante forte paraibano, pediram para que ela suavizasse é, aquele sotaque. Você contou que a você nunca foi pedido isso, mas você já tinha essa preocupação, porque já sabíamos que era uma norma, especialmente da Rede Globo, que talvez tenha sido uma das primeiras emissoras a colocar dentro da emissora uma fonaudióloga, justamente para limpar sotaques. Esse era um dos grandes uh, objetivos dela, além de outros, corrigir uh, problemas de fala, etc. e tal, uh, melhorar a clareza, a dicção dos profissionais ali uh, de vídeo. Quando você soube dessa polêmica da Juliette, isso te tocou de alguma maneira? Você já foi vítima disso? Não na emissora, talvez, mas em algum momento, por causa do seu sotaque ou da sua origem nordestina? Eu nunca fui vítima por causa do sotaque, mas o meu filho foi na escola, aqui em São Paulo. E eu já, já tinha preparado ele para isso. Eu falei, olha, porque meu filho tem um sotaque mais arrastado. Hoje está mais suave, porque ele já morou fora do país, ele já morou aqui em São Paulo, mora hoje em Minas, então já está meio misturado o sotaque dele. Mas ele tem um sotaque mais forte. E eu falei, ó, oh, algumas pessoas vão dizer, ah, mas você é nordestino, ah, por, por causa do seu jeito de falar, não se importe, não se importe, não ligue, porque se você for prestar atenção a isso, a sua vida nunca minha. deixe quem quiser falar, fale, não, não se importe, você sabe quem você é, você sabe que você é maravilhoso, que você é especial, e ele nunca ligou muito para isso, mas ele me contava, e dói, né? Dói, especialmente quando é com filho, nossa senhora, bom, é, é, agora, eu tenho muito orgulho de ser de Maceió, de ser alagoana e ter originalmente um sotaque de Alagoas. Isso mostra a sua raiz, a sua essência. E o Brasil, uma das excepcionalidades do, do nosso país é essa dimensão continental e essa possibilidade de miscelânea cultural que nós temos. E a gente precisa valorizar isso, valorizar cada diferença, né? porque com a diferença a gente engrandece. Agora, eu nunca sofri isso aqui é, no começo, lá atrás isso era realmente exigido, hoje já está mais liberado, está tá melhor é. a situação. Mas eu já vim sem sotaque, né? Eu já vim com ele com ele mais neutro. É, então, não senti muito isso. É, Ainda existe essa acho... coisa pejorativa com o Nordeste, né, Michele? Inacreditável, isso é a nossa entender. riqueza, né? Isso é a nossa entender. riqueza com quem faça descrição, discriminação por qualquer coisa, sabe? Pelo nordestino, pela pessoa que veio do interior, por uma pessoa que vem do norte do país, com a razão disso, a gente é Brasil. Enfim, é. e é tão bonito, cada um com a é. sua diferença. Também acho maravilhoso, adoro sotaques diferentes, <risos> as culturas diferentes, as comidas fica diferentes, bonito, isso é maravilhoso. Portado, é. Né? É. Aliás, eu sei, para a gente começar nos objetos de recordação, que é disso que se trata esse programa, afinal de contas, o nosso fundo do baú, sempre peço para os nossos entrevistados separarem três objetos para mostrarem para a gente. Eu sei que você separou um pouquinho a mais, mas o primeiro deles, eu acho que a gente pode começar, já que estamos falando de, das suas origens, vem lá de sua terra, Maceió, bem, Alagoas, não é isso? É isso mesmo. Já vou mostrar aqui, ó. É uma escultura de barro, estão vendo? É a Dona Irineia. Bom, eu batizei de Dona Irineia, porque Dona Irineia é a escultora. Dona Irineia é descendente de povo quilombola lá da cidade de União dos Palmares, uma comunidade quilombola remanescente que fica aos pés da Serra da Barriga, onde viveu e onde o Zumbi dos Palmares montou o quilombo lá na Serra da Barriga. Eu gravei várias vezes lá e eu gravei com dona Irineia falando dessa cultura. Ela começou a fazer panelas de barro e depois ela começou a fazer as esculturas e, e a vendê-las. E com a renda dessa venda, ela conseguia sustentar o povo. É... E, e ela começou a replicar isso. Então, várias mulheres da comunidade passaram a fazer arte em cerâmica, com barro, por conta da dona Ireneia. Dona Ireneia, uma artesã, ficou reconhecida internacionalmente e, e eu não comprei nenhuma escultura da dona Ireneia quando eu estive lá fazendo reportagem. Me arrependi profundamente, porque eu falei ah, estou aqui em Alagoas, daqui a pouco eu volto e compro uma escultura da dona Ireneia. Enfim, eu estava aqui em São Paulo e falei desesperadamente para as minhas amigas de, de Maceió, gente, eu preciso encontrar uma escultura da Dona Irineia, o que, que eu vou fazer? Vou viajar para Alagoas, vou até lá a União dos Palmares, onde vende uma escultura da Dona Irineia? Pelo amor de Deus, a mulher é reconhecida internacionalmente. E aí elas descobriram uma loja lá em Alagoas que vende, que vende produtos de artesanato, né, com design, e aí eu mandei, meu filho estava em Maceió nesta época, meu filho tem 23 anos, o Arthur, e aí ele estava em Maceió, e aí eu falei, Arthur, você vai lá, vai, vai comprar essa escultura, vai trazer para mim no voo, dá seu jeito. <risos> aí ele foi, tirou foto, aí primeiro veio a escultura da que Dona Linéia, esta aqui, maravilhosa, e a história é sensacional, porque por conta disso, né? Por conta dessa valorização das mulheres, da comunidade quilombola, ela acabou gerando uma renda, sabe? Um, é, como ganhar dinheiro, como você sobreviver diante de tantas dificuldades ali. Depois ele me trouxe esse aqui, que é o marido da dona Irineia, eu também que batizei, que eu disse que é o marido, e eu sempre ponho a dona Irineia na frente, óbvio, porque a minha admiração toda é pela dona Irineia. <risos> que incrível, né? E a valorização do, do artesanato nosso ah, também, Ah, tem a assinatura né? dela aqui, ó. Ai, que interessante Sim, Irineira. deu para ver super bem Que interessante <risos> Que legal, importante ter Essas peças da, da origem Por perto, você valoriza Isso? Eu valorizo Sim, porque é raiz, né? É como você ter um cacto. Eu adoro cacto. Até quando você falou da Juliette, aí a Juliette chegou no BBB falando de cacto. Eu falei, nossa, eu sempre tive cacto, eu amo cacto. Porque para mim, cacto é resistente. Cacto não, não, não sabe, não cai com a seca nem nada e tem água. Ele, ele, é, ele é suculento ali. É, para mim, é simbológico, é uma simbologia enorme o cacto. Sim, sim, é, sim, é uma das coisas que eu adoro também. Ai, muito bacana, que ótimo. Bom, podemos seguir, então. É, o podemos. que mais você separou para mostrar para a gente? Vamos falar de reportagens já aqui em São Paulo? Eu Vamos. tenho duas histórias, olha só. Aqui, por vários anos, diante de tantas manifestações, é, enfim, agressão à imprensa. Imprensa, você sabe muito bem, né, Lu? Às vezes não é muito bem vista. E aí a gente tinha uns equipamentos de segurança, tipo esse capacetinho aqui, Uau. que a gente precisava usar <risos> em algumas situações. E o capacetinho estava comigo em abril de 2015, quando havia uma greve dos professores da rede estadual, é, se não me engano eles já estavam em greve, e teve uma manifestação ali na Praça da República, em frente à Secretaria de Educação do Estado. Tava muito cheio e eu fui para lá porque eu precisava fazer uma entrada ao vivo para o Jornal da Noite. Mas disseram, avalie a situação. Eu fui com um repórter cinematográfico muito experiente, o Marcão, Marcos Gonçalves, Marco Antônio Gonçalves, muito experiente e nós dois chegando lá, olhamos e falamos aqui, okay, não dá para entrar ao vivo, não dá. Vai é... dar problema, né? Vai dar Vai ruim, dar né? Vai dar problema. Vamos fazer então só uma gravação. Eu Falei com os editores, falei, ó, oh, vou fazer só um boletim aqui, e pronto, não dá para entrar ao vivo. Ok, quando a gente acendeu a luz, algumas pessoas começaram a gritar, e, fora, fora, sai, sai, imprensa vendida, sai. E aí nós baixamos a câmera e falamos, Marcão, vamos embora. Só que aí juntou alguns de camiseta preta, se juntaram e começaram a fazer um círculo em volta da minha equipe. Éramos eu, Marcão, mais o assistente, eu não vou lembrar que quem e ainda tinha um auxiliar de moto que era para levar o material para TV e aí eles cercaram a gente a gente tentando ir embora e eles cercaram e foram junto e várias pessoas começaram a seguir e nós tivemos que andar por ruas e ruas porque eles não saíam de trás da gente algumas pessoas do sindicato dos professores foram atrás tentando proteger a gente e algum, alguns colegas de imprensa seguiram e, e, e eles Estavam gritando muito e, e a gente calado, aquado. Entramos num bar, falamos, não dá para ir para o carro, é, eles vão apedrejar o carro, vai vai acontecer alguma coisa. E eu falei, vamos tentar pegar um táxi, vamos tentar sair pelo outro lado. E aí eles começaram, viram a, as outras... Emissoras. Emissoras, os colegas, e, e agrediram, partiram para cima da agressão. Eles estavam filmando, né? E aí partiram para cima das, dessas pessoas, dos nossos colegas. E a gente entrou num táxi, saiu pelo outro lado, entrou num táxi, Paramos numa padaria, ficamos lá por meia hora esperando para tentar despistar. A emissora mandou uma outra pessoa buscar o carro no estacionamento e depois a gente voltou para a emissora. Essa foi uma das situações que, que ocorreram aí ao longo desses anos, né, para ilustrar... Às vezes, como o clima não ajuda muito. Triste episódio, né? Triste é. triste episódio, infelizmente. É... Mas, enfim, é um momento histórico que eu acho que você, não só da sua experiência pessoal, mas desse momento que a gente está vivendo no país, que você guarda aí nesse capacete. Uma recordação muito, muito bacana e que tem, claro muita história para contar como a gente viu, né? Muito legal, adorei, adorei. Pois é. Olha, tem uma coisa que eu já tentei me desfazer nesses últimos dias, mas eu olho e eu falo assim, ai ah, eu ocupo espaço, ai ah, eu só ia para lugar desgraça, de mas não consegui exatamente por isso. eu Falei, nossa, mas tanta dificuldade eu passei, que são essas galórias. Ah, esse aí já era para cobrir enchente. <risos> porque chegou, enchentes. gente, olha, olha que absurdo, né? Você ser jornalista numa cidade como São Paulo e você morar num país como o Brasil. As enchentes são tão recorrentes, todo ano tem, porque político nenhum resolve, que as emissoras começaram a ter este equipamento para dar para os repórteres para saírem, porque já sabem que vai ter enchente. Que coisa louca, né? É maluco, insano, se a gente pensar, né? Não faz muito tempo, acho que dois anos atrás, ou três anos no máximo, eu estava pelo jornal da Globo, e aí uh, tinha desabado o mundo uh, uns dois dias na região do ABC. E aí nós fomos ali, eu acho que foi São Bernardo ou São Caetano, não me recordo muito bem. Chegamos lá, a gente tinha que fazer uma reportagem e entrar ao vivo. Chegamos num local, tinha uma rua ainda completamente alagada, não chovia mais. Conversei com o meu repórter cinematográfico, Rogério Rocha, é também muito experiente, falamos assim, ah, precisamos mostrar a situação daquelas famílias que estão lá ilhadas até agora, pelo amor de Deus, sem conseguir sair. Falamos, vamos andar até onde a altura da galocha der. A gente entra até este limite, né? Aí tá ok. Aí perguntamos, ei, onde que a gente pode andar que não tem bueiro? Porque a gente já tinha passado por algumas ruas vazias e tinha bueiro aberto. Aí as pessoas falaram, vem pelo meio, que não tem bueiro. Fomos eu e o Rogério pelo meio. De repente, o Rogério com a câmera, eu com o microfone, de repente eu pá, caí dentro de um bueiro, daqui para baixo. Me apoiei com o braço, agarrei no Rogério, ele, Michele, pelo amor de Deus! Ai, Aí ele me Deus. puxou com a outra mão, eu falei, meu Deus do céu, e ele, o que aconteceu? Eu falei, eu caí num bueiro. Eu entrei num bueiro, né? E era o um bueiro mesmo, porque eu só parei porque eu bati, coloquei o um braço aqui, porque a minha perna não sentia o fim do bueiro, eu não senti o chão lá embaixo. Eu falei, meu Deus! Meu Deus aí ele falou meu Deus do céu, vamos sair eu falei, não, eu agora já tô toda molhada vamos gravar, ele, Michelle, o microfone não funciona tá alagado o microfone Nossa. o microfone tinha molhado todo. enfim, aí eu falei então continua gravando aí alguma coisa eu vou me molhar, peguei uma mangueira emprestada do morador lá e fiquei tomando banho no meio da rua gente, olha o que é a vida de repórter é isso, é coisas inesperadas e loucas Acontece enquanto a gente está trabalhando. Nossa, mas eu fico pensando nas doenças, né? Porque, inclusive, eu lembro o Almir, que foi um cinegrafista da Rede Globo, não sei se você chegou a conhecer, o, o Almir Sim. Padial. E Almir ele Padial, grande amigo. Ele teve leptospirose porque cobriu uma enchente. Né, quer dizer, eu, então eu já ficaria ali falando, meu Deus do céu, imagina toda cheia de água de enchente, até, né? Ai, que horror. E o que mais? O que mais é. você separou para gente? Ah, eu separei, como a gente já falou, né, de carnaval. Ah. É, desde que eu cheguei. Ai, caí as coisas. Desde que eu cheguei à Globo, é, quando, quando eu estava na Globo, eu fiquei 12 anos. Nos 12 anos, o pessoal percebeu que era um pouco assim, mas, né, assim.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 Barra da calça, com certeza. Outra coisa, Já dá uma afinada. A roupa tá larga, dá uma Sim, afinada. Sim, a gente prende o fio, a trás. O fio do microfone, né, Michele? A gente usa o microfone de lapela, tem o fio. Põe uma fitinha crepe aqui dentro para o fio não ficar saindo. Mil e uma utilidades, mais do que Bombril. Na TV... Mais do que Bombril. Ei, segura o equipamento que tá caindo lá e a luz não tá segurando desse jeito. Segura aqui, tampa uma marca. Tampa ali uma marquinha. Verdade. É uma Meu salvação. Deus. Tudo. Será que você vai ter saudade? Você falou dos seus planos, que você é uma pessoa que né, é, é, já tem tudo traçado, não faz um movimento sem ter muito bem planejado isso antes. Quais são os seus planos agora, exatamente? Qual é o objetivo? A vontade. O, o objetivo é trabalhar é, nos canais digitais, né? Então eu estou montando a estrutura para um canal de YouTube. É... Ah, obrigada. <risos> Depois a gente troca umas ideias. Com certeza, o que você precisar. Obrigada, Alô. É um canal do YouTube, é, isso irradiando para todas as outras plataformas, né? porque tem essa possibilidade de a gente utilizar o conteúdo, distribuir, empacotar ele para todas as outras plataformas e também é, dar um estímulo maior na, na, nas redes sociais, né? com conteúdos também. Aí eu estou amadurecendo o conteúdo e finalizando a formatação do, do, dos projetos. Então, já, já, eles sairão. Você me pergunta se eu terei saudade. Óbvio que eu terei saudade. E, e eu não acho que eu vou ficar completamente dissociada é, de, de emissoras, de, da TV. A, a TV, a gente sabe, ela vai ser, prioritariamente, cobertura ao vivo, na né? TV aberta, cobertura ao vivo, muito jornalismo, muito esporte mas tem tanto espaço também na TV fechada, né, que você pode linkar com conteúdos, como hoje já acontece, conteúdos que saem da TV e que vão para o digital, e do digital que hoje estão indo para a TV também. Então, eu acho que em algum momento essa conexão ela vai ocorrer. Entendi, mas você quer uh, jornalismo ou você quer migrar para o entretenimento? Você sabe que a gente começou aqui com a Carla Vilhena, Uh, que justamente contou também, saiu da CNN, falando uh, isso, que ela quer perseguir uma, uma vontade antiga dela de ir mais para o entretenimento. Quando eu saí da Globo, a minha intenção era partir para o entretenimento, era fazer um outro tipo de programa, era fazer um, um, um, um, um trabalho assim, que me trouxesse algo que eu ainda não tivesse feito, sabe? E, e eu não sei se é essa a sua ideia também, porque o jornalismo... É hard, né? A gente tem até a expressão hard news, né, notícias duras. Então, é duro mesmo o jornalismo. Tem tem gente que cansa. Tem gente que cansa que quer uma uma vida mais leve. É o seu caso ou não? Eu vou dizer que me cansou um pouco. 22 anos, eu tô um pouco cansada assim mas eu acho que cabe é, uma conexão, uma coisa fluida, sabe? Se você fizer o jornalismo compitar, se você fizer o jornalismo empacotado num, num produto que tem entretenimento e, e que você consiga dar a seriedade do jornalismo, mas dar a leveza do entretenimento, eu acho que esse formato é o ideal para mim. Eu, eu, eu... Eu gosto muito disso, sabe? Dessa, dessa coisa, da, do cuidado, da cuidade com a informação, e depois você dá risada, brincar, enfim, e, e se divertir com as coisas leves da vida. Eu acho que é um pacote interessante para mim. É, é o jeito de fazer, de abordar, né? É o, o jeito de abordar é, os assuntos. E você tem algum interesse especial, algum nicho ao qual você queira... É, é, se reportar e se dedicar? Eu já tenho falado um pouco de mulheres, conteúdo para mulheres, porque, é, buscando o que nós já comentamos antes, né, o fato de ser nordestina, eu fui mãe muito cedo, eu, eu fui mãe, eu engravidei aos 18, fui mãe aos 19 anos, meu filho é maravilhoso, meu amigo, meu conselheiro... Ele está com, com 23, 23 né? anos, você falou. 23 anos, isso. Nossa, incrível é... que você tem um filho de 23 anos. É, então. É... E a gente vai descobrindo forças, né? Com a maternidade e com o trabalho. E, e são coisas que, que vão te tornando uma pessoa melhor. E eu acho que a mulher por si só, ela já é muito forte. Por conta de toda a nossa histórica, o que nos foi deixado da nossa história que nos foi deixado, de que a gente tem que fazer cuidar da casa, da conta de filho, disso. Graças a Deus as pessoas estão mudando um pouco o pensamento, mas a gente já sai com uma carga muito pesada e a gente dá conta então, a gente é sensacional, a gente dá conta disso tudo e a gente tem que valorizar isso sim, dizer assim, você pode, você pode ter uma carreira, você pode ser mãe, você pode ter, ter enfim, se divertir, você pode fazer o que você, você quiser. Você pode fazer uma nova faculdade em meio a tudo isso, que é, eu também não quero deixar de falar, que você está brevemente se formando em direito, né? Vai ter também, isso aí talvez esteja nesse pacote de, de Vida Nova... É um pacote Live, né? de divina Nova mesmo. Então, dentro do conteúdo, eu quero falar muito de mulheres, para mulheres, e vou falar de direito. Vou falar de direito, estou afinando mais aqui, rebuscando o meu material para falar de direito. Eu defendi o meu TCC né, esses dias, é, foi direito autoral nas redes sociais, então eu vou falar certamente disso, mas eu vou falar de uma forma geral de direito nas redes. né? De tudo que permeia... A internet com o direito. Então, eu estou estudando um pouco mais para começar a falar disso, né? E buscar colegas também, mais experimentados no tema, para que falem disso também. Então, certamente, esse é um tema que eu vou abordar. E se eu quero advogar, olha, vou dizer que eu quero sim, viu? Porque não hum. quero, quero advogar sim. Que legal. Por que não, né? É, por que não? Já andei conversando até com alguns escritórios aí. Vamos ver que. O que, que acontece? Que legal, que legal. Vai acontecer muita coisa boa, eu tenho certeza disso. É, é a vida e você sabe que foi isso também que me deu coragem, porque a gente precisa coragem de coragem para deixar uma, uma carreira na TV, que não é o caso necessariamente, enfim, de deixar uma carreira, mas de dar essa guinada, de pedir demissão como você fez e como eu fiz. É justamente por acreditar que o mundo é grande demais, é cheio de possibilidades. Nós temos talentos que desconhecemos, porque muitas vezes não temos a oportunidade de experimentar. Então, eu tenho certeza que você vai descobrir novos talentos, novas paixões, e é isso que eu te desejo, que você seja muito feliz e que vá colecionando recordações maravilhosas nesse caminho para mostrar para a gente daqui a alguns anos de novo aqui no fundo do baú. Ô Lu, que maravilha, que desejo maravilhoso receber aqui com o coração aberto. Obrigada, eu sou uma profunda admiradora sua, né, do seu trabalho, a gente tem, a idade está pertinho ali, mas você tem alguns anos a mais de trabalho. <risos> quase 10, quase 10, de 9 anos. <risos> Muito porque, obrigada. O que faz uma diferença imensa, né? E quando a gente, quando os anos vão passando e a gente vai ganhando a experiência, a gente, nossa, como, como é legal ter cabelo branco, né? Tudo bem, gente, eu pinto. Também. <risos> Mas é legal ter cabelo branco, é legal ter, ter, ter ruga, né? É legal saber que a gente viveu isso e que aprendeu. E, e você é uma dessas mulheres maravilhosas. E, e enfim, ah. é um caminho bem parecido que eu estou tentando aqui: a coragem de dizer assim: ei, eu quero, eu quero mais do mundo agora. É, Ai, obrigada, ter, obrigada a Deus. O mundo tem muito para dar para gente. Por falar em cabelo, uh, a Cher, né? Quase que eu vou embora sem falar da Cher. Esse, esse esse corte que você está usando agora, liso, comprido, porque você já usou. Claro, a gente, tantos anos aí de carreira, você vai mudando, vai experimentando, como qualquer mulher faz, a maioria, pelo menos. Mas agora, você realmente está a cara da Cher e todo mundo fala isso, e eu sei que você adora, né? Você pode olhar, inclusive, ser cover da Cher, se for preciso. Não é é, é, só para dublar, gente. Então, eu ia cantar, não, não vou chegar nem, nem aos pés, não vai dar certo De fome você não morre, de fome você não, não morre. Era o que eu pensava também, olha, de é. fome eu não morro. Alguma coisa é eu arrumo pra fazer, né? É isso. O pensamento é esse mesmo. Nem que seja pra tirar foto da Cher. é <risos> maravilhosa. Eu adoro as brincadeiras que o pessoal faz, assim. E me sinto muito exonjeada. Adoro também. O pessoal já falou que eu pareço com a Mortícia Adams. Aí eu olho, assim, algumas fotos e falo, nossa, parece mesmo. Aí com a maga patológica. Nossa. A gente, eu adoro. Pode falar qualquer coisa aí que eu, tô, que eu tô adorando. Eu queria até fazer mais brincadeira disso. Eu acho divertido, eu acho legal. Rir de si mesmo, né? Dizem que é um dos segredos aí da felicidade. Um grande beijo, querida. Muitíssimo obrigada por abrir o seu baú de recordações pra gente. Sucesso e até uma próxima. Obrigada, Lu. Beijo. Beijo, tudo de bom. Tchau, tchau. Gente, Você que também. delícia. Que delícia esse papo com a Michele Barros. Gostou? Ah. Tenho certeza, né? Que será, hein, que vem aí? Com a Michelle, fica de olho aqui no YouTube, hein? Já já tem canal novo pintando por aqui. Quem sabe mais pra frente a gente volta a conversar com ela pra saber o que que tá rolando. Quero que você deixe o seu like pra mim, não vai esquecer. Compartilha esse vídeo, manda aí nos seus grupos de zap, pras suas redes sociais. Deixa todo mundo conhecer essas histórias super curiosas e bacanas da Michelle Barros. E inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui. Tá legal? A gente se vê no próximo Fundo do Baú. Até lá. <risos>